Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. Dessa vez, senhoras e senhores, estou aqui com Pokémon Go. E como vocês podem ver, eu não estou na rua. Porque, manos, Pokémon Go não lança no Brasil, velho. Eu já trouxe um outro vídeo falando. Ah, Pokémon Go é dia 21. Pô. Já é dia 25 e até Agora, nada de Pokémon. Se você, é assim como eu, não aguenta mais esperar para testar o jogo, para saber como que é, vem comigo. Eu estou usando um emulador aqui de Android pra gente poder jogar o Pokémon. Esse emulador aqui, ele meio que simula que você está ali. Você pode escolher onde você estiver. Eu vou colocar aqui em Nova York. Como vocês podem ver, essa conta aqui é bem nova. Então, essa é a interface inicial do jogo para vocês. Vocês podem ver aí, esse aqui é o, prof... o professor, mano, que é velho. Né, esse, essa animação aqui só colocou a cabeça do cara branca, mas ele não é velho, mano, não sei o que é, errou a Nintendo. Mas, enfim, eu quero mostrar pra vocês hoje como é o jogo, vamos jogar junto, vamos ver de qual que é. Eu conheço muito pouco do jogo, joguei muito pouco, na verdade, só pra testar com uma outra conta... É, pra realmente ver se ia funcionar do jeitinho que eu preciso então vamos lá, vamos falar aqui com o professor, isso aqui é um monte de baboseira, baboseira, baboseira depois se vocês quiserem quando o jogo for lançado vocês leem aqui vamos escolher se a gente é menino ou menina, vamos escolher esse homem aqui esse masculino e Maravilhoso homem, você pode colocar ele negão Você pode colocar ele da cor que você quiser Você pode colocar ele loiro, você pode colocar moreno Você pode colocar cabelo azul, você pode colocar cabelo roxo Eu acho que o cabelo roxo está muito bom Olhos, vamos ver as cores, as cores dos olhos Ele tem olhos azuis, olhos verdes Olhos marrons, olhos marrons escuros Olhos azuis para combinar com o cabelo O bonezinho você escolhe Mano, que bonezinho de gay da porra Mano, que bonezinho é esse Vamos pegar esse amarelinho aqui mesmo A roupinha vamos colocar para combinar a Amarelinha, isso, olha aqui, amarelinha e de bola, calça também, vamos colocar amarelinho, calça amarelinha, vamos ver, vamos lá, gira, gira, parece que isso aqui não tá funcionando muito bem, isso aqui é só um teste pra ver como vocês vão reagir aos vídeos de Pokémon GO, né, eu não sei se vocês vão Querer assistir mais vídeos como esse Mas se você curtiu, já se inscreve aí no canal Se você não me conhecia E se você curtiu aí, que já era inscrito Deixa seu like aí pra eu saber que vocês vão gostar, beleza? Vamos colocar tudo amarelinho, show de bola Agora só falta a nossa backpack aqui Nossa mochila, isso, amarelo, mano o Amarelo é a nossa cor tudo pronto? Sim, estou pronto para capturar pokémons com meu cabelo roxo. Mano, é, tem pokémons por perto, o professor falou. É, você pode pegar as suas pokébolas, isso vai ajudá-lo. Com, pra você pegar um Pokémon, obviamente não, Você vai pegar o Pokémon na mão Você vai colocar o Pokémon no ombro, vai carregar aquele Bulbasauro no ombro, mano Temos aqui então os três Pokémons iniciais Mais uma dica, já vai a dica pra vocês Se você não quiser nenhum desses três, você quer começar com o Pikachu Você pode andar por aí E se você andar por aí Você pode, é... A... Encontrar um Pikachu se você não quiser nenhum desses três, tá? Eu só vou ativar aqui o modo pra eu poder andar com as setinhas Deixa eu lembrar onde que era Isso, agora funcionou, agora eu posso me movimentar Aqui, eu, atualmente eu não sei onde sou Eu imagino que estou, esteja no Central Park Parece que sim, ele já me localizou aqui no Central Park Ótimo, excelente Eu vou tentar dar uma andada aqui pra ver se... O Pikachu aparece pra mim, tá, galera? Vamos começar, como a gente tá todo de amarelo, vamos começar com um Pokémon do tipo elétrico, velho. E vamos mandar aqui, então vou mandar, vamos ver se a gente encontra o Pikachu. Vem, Pikachu, vem! Vem! Vem com nós! Vem com nós, Pikachu! Tô andando aqui na setinha, tá, galera? Lembrando, se você que também não aguenta esperar mais por Pokémon, eu é... vou deixar o link na descrição. É só baixar o emulador. O emulador basicamente se aproveitou da situação. Olha só, apareceu de novo os três Pokémons iniciais. O emulador, tipo assim, você já baixa e já tem o um Pokémon GO instalado, mano. Os caras tão curtindo a ideia de ter Pokémon no, no, no emulador deles, né, velho? Então vamos. Cara, eu não tô entendendo a razão pela qual o Pikachu não está aparecendo. Já era pra ter aparecido o meu Pikachu, cara. Pikachu! mano, vamos lá velho, ah mano se aparecer os outros Pokémons iniciais de novo aqui eu vou eu vou pegar vou pegar um aqui vou pegar o Squirtle que é o que eu mais gosto eu gosto do Squirtle sim câmera vamos <risos> não mano olha já bugou já bugou cagou tudo então beleza, yes, vamos ligar o modo de realidade, não, não, não, não, o modo de realidade não, eu quero não ligar o modo de realidade Então temos aqui o nosso Pokémon, eu sei que se eu girar a Pokébola ele vai capturar mais fácil Mas esse aqui é o Pokémon inicial, vamos só seguir o tutorial aqui que a gente vai capturar o nosso Squirtle Que é o primeiro Pokémon não vai ser 100% de chance de você pegar Depois vai ficando difícil, você tem que rodar a Pokébola Você tem que usar uma Great Ball porque a Pokébola às vezes não vai conseguir capturar Você tem que jogar a frutinha pro Pokémon Capturamos o nosso primeiro Pokémon atual. Principalmente aqui um Squirtle, porque ele é um pokémon de água, eu adoro Pokémon de água, eu preferi o Pikachu aqui no início, que a gente tava todo de amarelo Mas esse já serve pra gente começar Congratulations, você capturou o seu primeiro pokémon, você vai se tornar um... vamos colocar o nosso nome aqui então Bom, eu vou falar o seguinte pra vocês, aqui é só um teste pra gente ver como vai ser com vocês Mas quando lançar o pokémon mesmo, eu vou fazer vídeos na rua, tá? Então essa conta aqui é só pra gente testar o jogo enquanto ele ainda não é lançado, então eu vou colocar aqui meu nome. Gordinho Lindo. Pronto. Gordinho Lindo. Vamos ver se vai conseguir. Se já existe outro Gordinho Lindo como eu. Você tem certeza do seu nome? Sim. Porra, mano. Já tem o um Gordinho Lindo? Já deu? Ué? Pensei que não tinha dado. Não. Vou ter que colocar aqui de novo. Gordinho Gostoso. Meu Deus, existe outro gordinho gostoso? Gordinho lindo, gostoso. Tem que é que eu escreva algo é, menor. Então, safadão. Gordinho safadão, vamos ver. Gordinho safadão, tem certeza? Sim. Vai! Vai! Ou oh, ele gostou do meu nome! Ah, ah, ah. <risos> Você vai ganhar Pokébolas? Vai ser útil para vocês, aqui são os Pokéstops que são em pontos turísticos ou em algumas determinadas localiza localizações do seu mapa, vai aparecer para vocês, você só precisa se mover, ele está falando aqui, ok, vamos nos mover então, vamos começar, vai, vai, eu já apertei isso, beleza, estamos em Nova York e cheio, mano, olha se liga como aqui é lotado de Pokéstops, velho, aqui é muito cheio, já tem um pincer aqui para gente pegar. Vamos tentar pegar o Pinsir, que vai ser um dos primeiros Pokémons, eu sei que aqui, quando eu entrei na outra conta... Mano, já tem muito Pokémon aqui! Tem um Pokéstop aqui, então vamos ver qual que é o Pokéstop, que é um Neville Walk Memorial. Eu sei que se eu girar isso daqui, eu ganho coisichas, ganhei várias Pokébolas, show de bola! Vamos capturar o nosso primeiro Pokémon, o segundo Pokémon, né? O primeiro a não ser um dos iniciais, temos aqui um Pinsir, um Pidgey e um Dudu. Mano, show, show. Primeiro Pincer que a gente vai capturar. A gente não sabe o CP dele, mas ele é verdinho, então ele é fácil de capturar. Bolinha rotatória, já pegamos o Pincer. Não tem como. PAU! Se liga. Primeiro Pokémon capturado. Eu não vou contar o Squirtle, tá? Então vamos. Primeiro Pokémon capturado, o nosso Pincer. Vamos ver qual que é o CP dele. Vamos ver se ele é um Pincer forte. É, é um Pincer bem bosta boss também. <risos> Pincer de 26 CP. É, eu sei que pokémons chegam a quase 2 mil ou 2 mil, sei lá Um Pidge de CP10, mano Esse aqui é só pra capturar mesmo Porque eu assisto alguns vídeos do Leon E ele fala que é bom você capturar Pidgeys Mano, que bosta, velho Vai Capturar Pidgeys porque você pode ganhar muito Mano cap... Vou passar essa bola rodada na sua cara, meu irmão Vai Vai voar na... Vai, vai, vai, agora sim Bugou Agora vai Agora vai Mano, quieta aí, cara. Eu tô tentando te acertar. Uh, boa, moleque. Bola curva. Sal! Beleza. Eu sei que você capturar vários Pidgeys, você consegue evoluir eles. Porque eles evoluem com 12 só. 12 bolinhas, né? 12 candies. Que são 12 docinhos. Cada vez que você captura, vocês podem ver aqui, eu ganho 3 candies. Então, a cada 4 Pidgeys que você captura, você pode evoluir ele pra Pidgeotto. Então, você ganha 500 de XP, mano. Então, é, é muito bom pra você... Farmar XP capturando PJs, beleza, Dudu, vamos lá, vamos capturar o nosso Dudu, não tem, olha, o CP dele é raro, o CP dele não tem, você sabe, quando a parada é assim, beleza, capturamos, não tem como, ele era verdinho, bolinha rodada, pá, na cabeça, mano, headshot, é nóis, beleza, então, vamos capturar nossos primeiros pokémons, lembrando, o link na descrição aí pra vocês, se quiserem jogar, beleza, é, eu não recomendo que vocês, depois que o jogo seja lançado no Brasil... Joguem aqui, de certa forma, é injusto, na verdade. Eu não vou jogar aqui, eu vou jogar na real com vocês. É, quando o jogo for lançado, eu quero ir pra aquele... Oh, nível 2, Ganhamos 10 Pokébolas! Oh, nível 2, 10 Pokébolas, mas então Já temos outro Pinsir aqui, mano, pra capturar Mas eu quero chegar naquele Pokéstop ali primeiro Mas eu só quero falar o seguinte, isso aqui de certa forma É trapaça, tá? Então eu não recomendo Que vocês usem, ah, usem pra vocês verem Como é o jogo, afinal de contas o brasileiro Tá saindo na desvantagem aí, não tá podendo jogar não tá... Olha o Bellsprout, um Bellsprout Uh, Bellsprout é nóis, mano Vamos Bells, vamos Bells Mais um Pokémon, primeiro Pokémon de planta Quieta Bells, uh, tomou na boca Bells, é nós! Mano, só falar aí, de certa forma, eu atrapaço, então se você quiser se divertir, quiser conhecer o jogo, eu recomendo que você baixe, se divirta, veja como que é. é mas aí depois, na hora que for lançado, é muito mais divertido você sair pela rua capturando, é lógico, dependendo do, do local que você estiver, é meio perigoso, né, mano? Então deixa quieto. Mas aí eu recomendo que você jogue pelo PC mesmo. <risos> mas, então, é, pra você que quer ver o jogo... Nossa, mano, que tanto de pincer aqui, velho. Uh, ganhamos uma medalha, Registra cinco... registramos 5 pokémons na nossa Pokédex. Mano, você estou um mestre pokémon, você é de todos o melhor, vamos lá. Nossa, vemos, mamão, pokémon, pokémon, eu quero eu ser o melhor, melhor dos treinadores. Mano, ganhei mais um nível, caralho, mano, eu só peidei ou ganhei um nível? Ah, peidei ganhei outro nível, caralho, no começo é muito rápido. Mano, mas é só falar aí se você quiser se divertir por agora, mano, eu recomendo pra caramba que você baixe o emulador. É divertido? Tô. É muito bom, cara Olha, o pincel, Olha, esse pincel vai ser mais forte que o outro, hein, mano Eu vou pegar vários pincers aqui Porque à medida que eu for pegando eles Eu vou ganhando XP também E outra coisa, eu ter vários Eu posso mandar eles pro professor E toda vez que eu mando um pokémon repetido pro professor Eu ganho um candy Então dá pra ganhar mais candies ainda Pra você, no, posteriormente Olha, 85! Caralho, esse é muito forte, velho Mano, esse é muito forte Pra mim, mano, que eu acabei de começar, 85 oh, Caralho, só pica, mano é, esse aqui, ó, tá vendo que esse Poké só que eu tô, ele tá rosa, mas ele não tem nada brilhando ao redor dele? Então, é porque ele não tem é, essa parada aqui, ó. Lure Mode, eu acho. Ó, Lure Mode. É, Mode, Module, é, foda-se, eu pronúncia é nem de bosta mesmo É o aparado que fica lurando pokémons, fica trazendo pokémons pra perto Então, ali naquele loga, local ali que eu tava inicialmente, tinha vários pokémons, enquanto aqui não tem, ó Ali perto daquele outro Mode ali, ó, que tá, que tá soltando aqueles confetes rosas É, ali tem mais pokémons, e é pra lá que eu vou Mano, eu não sou não tô conseguindo virar essa parada, aí, mano, ele vai bem lentaço, mano, lento pra caralho eu vou deixar aquele pincer de lado ali, vamos ver se já dá pra pegar aqui as pokebolas daqui. Opa, show. Pegamos a pokebola aqui e tem um Pidgey ali, tá vendo? Ali já vai nascer Pokémon pra caralho, mano. Então é por aqui que eu vou ficar, porque aqui tá dando muito, muito Pokémon. Então, vamos ver. Eu quero, queria ver, mano. Oh, mano, putz. Vai. Putz, eu sou uma bosta, hein, mano. Eu só tenho, setenta, oh, eu tenho 73 Pokébolas já, mano. Uh! Curvada na cara, mano. Mais um aí pra nós, será que a gente consegue evoluir nosso primeiro PID nesse vídeo? Já tem 12 minutos de vídeo, já é bastante coisa, e já dá pra gente saber se vocês vão ou não gostar desse vídeo. Mano, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, se vocês deixarem bastante gostei, eu vou trazer mais vídeos aqui de Pokémon GO no PC mesmo, pra gente é, ir se divertindo enquanto o jogo não é lançado. Eu não faço a mínima ideia de quando o jogo vai ser lançado no Brasil, então se você sabe, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Mano, vamos pegar aqui então, é, é, não se deixar aqui nos comentários. O uh, meu primeiro Ovo! Uh, será que eu tenho uma incubadora já? Eu sei que eu posso vir aqui, ó. Cadê? Pokémons. Eggs. Eu tenho meu primeiro ovo de 5km, velho. E eu tenho uma incubadora. Show! É nóis, então. Já coloquei meu primeiro ovo chocar aqui. Os ovos vão eclodindo, né? Eles vão abrindo à medida que você... É, vai andando, esse aqui é de 5km Você tem que andar 5km pra ele abrir Então é isso, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça, por favor, de deixar o seu gostei nesse vídeo Se você tá me vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, quer assistir mais Se inscreve no canal e ativa as notificações Pra você receber no seu celular toda vez que tiver vídeo novo Eu vou ficando por aqui Eu vou tentar gravar mais vídeos de Pokémon aqui Pra, pra eu trazer pro canal Mas só se vocês gostarem bastante, ok? Então espero que vocês gostem E eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo Um grande abraço pro Gordo, um beijo do Gordo E até a próxima é! Yeah.